a mais um vídeo do canal Eu sai na mundo e roda vinheta no vídeo de hoje como vocês viram no título eu vou fazer que eu vou fazer a make assim mais fácil do mundo que agora que eu inventei e que muita gente deve estar tá perguntando assim ai ah, Ana como é que faz make porque eu só tenho um pó ou um batom ou só um batom ou não tem nada mesmo dentro de casa é, é muito simples você fazer, que é a make mais fácil do mundo, que você pode substituir Outras coisas Então bora lá Gente, antes de começar eu queria dizer pra vocês aqui Que essa esponjinha aqui só a gente cortar no meio e fazer um furinho Que vai dar um ótimo blush, beleza? Só ajeitar e tá pronto Bora gente, aqui eu tô com minha cara lavada, mas não pra vocês, mas tudo bem né Eu vou pegar esse batom aqui, vou fazer bem rápido Vou passar aqui, pode ser limpinho tint, pode ser todo tipo de batom Que isso se espalhe, esse aqui que eu tô usando é mate Você fica com a cara de palhaça? Fica, gente Mas tudo bem, depois a gente vai espalhar, beleza? Aí a gente pega, vai espalhando com o dedo mesmo Ou com a esponjinha, se você quiser sujar, se não quiser é né Aí você espalha com o dedinho Aí vai espalhando até ficar do tom que você quer Eu quero o tom assim você vai ficar parecendo que foi um palhaço. Fica de todo jeito, até mesmo espalhando. Vai dar uma corada, parece que você foi na na praia e se bronzeou. Daí você pega a esponjinha e a gente vai melar do que, do que, do que, do que, do que, de maiozena para fazer nosso pó translúcido vai substituir. A gente vai passar pela parte verde. O pó. O pó translúcido, né? Que é a maisena, porque as pessoas que não têm... Então, muita gente tem em casa. Você passa com... A parte verde da esponja. E com a parte amarela, você vai espalhando com o amarelo, que é mais fofinha. E também para não arranhar sua cara. Você vai fazendo, você vê que já deu uma diferença, deu a corada, deu a corada. E também deu um ar de muito natural. Ninguém vai perceber que você passou maquiagem. E você é um make pro dia a dia. Pra quando você acordar naquela bad, aquela cara feia. Você sai da bege desse jeito, se arrumando, tá ligado? Aí, se você quiser, dar uma coradinha, você passa blush, se quiser, né? Se não quiser, o pó, não sei a região que você chama assim. Então, você vai passando, se você quiser, não é obrigatório. Eu passei pra dar um ar de mais natural e ninguém perceber que você passou. E, principalmente, gente, eu tô passando na região que eu passei o batom, pra dar uma disfarçada e pensar que essa é a pessoa própria pele e quando você for tirar foto não vai precisar de aquele efeito de você colocar a bochechinha para ficar rosado não precisa que isso aqui já resolve e ficou assim gente eu decidi depois que eu peguei um batom que eu tava pegando aí e eu decidi pegar ele e passar como meu batom é muito forte eu só passei na parte de baixo e fui espalhando com o dedo com o dedo até ficar no tom que eu queria que assim de natural e, gente, nem parece que eu me maquiei. Olha a diferença que deu. Parece que eu tô normal. Acordei agora, lá vem meu rosto. Mas eu me maquiei, vocês viram? E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. E ative o sininho das notificações discussão pra não perder nenhum vídeo novo que acontece aqui, beleza? Um beijo tchau!